No Mãos à Obra desta semana vamos fazer uma coisa um bocadinho diferente uma estante muito gira João, não estás bem a Fui ao lá trouxe estas pranchas grossas rústicas com 6 cm de grosso e trouxe umas poleias. e vamos fazer uma estante tenho 5 coisas destas vamos fazer aqui uma estante agora vou-te explicar como é que vamos fazer temos aqui umas poleias, simplesíssimas, normais geralmente atenção para ser usadas assim mas eu vou usá-las, eu gosto de fazer as coisas ao assim. Vou pôr estas peleias, pegadas quase umas nas outras nas estantes, assim, a parecer um rack para ali fora, estás a perceber? Pronto, e as, as, as pranchas, que não são acabadas nem de um lado nem do outro, são rústicas, vamos cortá-las de um dos lados e torná-las aqui direitinhas para encostarem à parede e vamos, eu já te vou dizer a medida, mas se calhar vamos fazer isto pai, com 25 ou coisa que eu Ok. Então, o que é que isto me vai fazer? Vai-me fazer uma estante uh, disruptiva uh, que vai quebrar todas, todo o minimalismo, todas as linhas modernas que eu tenho nesta sala e de repente vai ficar aqui uma estante rústica. Eu acho que vai ficar giríssimo, vai ter assim uma vibração, um impacto. Bora. Bora. Portanto, o primeiro passo. Como o Luís Pedro disse, é colocar uma medida correta na prateleira e, principalmente, cortar uh, o lado que vai ficar para a parede. Para ficar encostadinho. Para ficar encostadinho. Portanto, a primeira coisa que temos a fazer é marcar e cortar. O Luís Pedro decidiu que o tamanho das prateleiras é 25, já estão marcadas para cortar. Eu escolhi... Uma cera circular que neste caso é leve, é prática e vai fazer um corte livre. Pronto, neste caso eu vou pôr 5 prateleiras. Estive a fazer as contas com o João, isto vai-me dar mais ou menos, eu vou deixar aqui 6 e depois vai-me dar até 2 metros e pouco. É a altura de uma porta basicamente, Sim. vai ficar ótima. Portanto, começamos aqui, deixas ali 6. Marcamos a primeira peleia, primeira prateleira, segunda peleia, segunda prateleira, por aí fora. Ah, e vou uma coisa, vou afastá-las, vou, vou pô-las para dentro da prateleira. Não okay. quero que as peleias fiquem mesmo à ponta da, da prateleira. Vou metê-las para dentro de 20 centímetros de cada lado. Portanto, o próximo passo é colocar as peleias na parede. bem, as poleias já estão prontas, já estão montadas e agora muito importante é o acabamento destas prateleiras. Vamos passar uma lixa, embora isto seja rústico e seja mesmo para ficar rústico, é importante passar uma lixa, uma lixa grossa, só para tirar eventuais parpas, até para os miúdos não se magoarem. Vamos dar aqui um toque disto. E depois vou aplicar uma velatura, no caso de um tom intermédio de madeira, um tom dogueira, que é o tom que me interessa a mim. Uh, por causa da decoração. E por um lado vai proteger a madeira e por outro lado vai conferir um acabamento bonitinho. Fica um lindo, lindo. Nunca se esqueçam de colocar os parafusos que vão prender a prateleira à pleia. Porque as parteleiras são pesadas e é perigoso. E agora já dá para começar a ver o efeito. Agora imaginem este tanto completa Até lá acima. Isto vai ficar espetacular. Vejam as imagens no vídeo.